E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro e hoje vamos com o Grow! Esse aqui é um beat up bem comentado do Mega Drive que ele tem algumas peculiaridades. Vamos ver se a gente consegue ver o que a gente descobre do jogo temos o Gen, que parece um Diana Jones, esse aqui que parece meio punk pirata esse aqui parece um Diana Jones anabolizado, e esse aqui parece o próprio Burn, só que mais forte. Ó, ele tem pouca vida, muito Meio pulo e muito ataque Esse aqui é mais ágil O mais equilibrado seria o Jane né? Ele já fazem de propósito Mas eu quero ir pro mais forte O Jack O Jack tem pouca vida O pulo mais ou menos E muito poder de ataque Ó, aí Parece tipo uma reserva ambiental Alguma coisa E a gente vai ser atacado. Olha lá vem o Jack Eita Jack, olha ali rapaz, já, já comecei, já começou bom que tem um lança-foguete ali Eita Eita Nossa senhora, já fugiu o um lança-foguete Cara, eu tô apanhando muito Nossa senhora, cara Aí, agora sim, despercei. dispersei Luz foguete já, eu já fui do excavador Perdi o luz o foguete, droga Que listor, esses... Tá, tô mandando aí, vamos ver O caminhar deles é meio estranho Mas tá bom Vamos ver que a gente vai destruindo Opa, agora eu não vou perder A chance de usar Sai, vai, levanta Ah, morri já Aí, metralhadora Ah, agora sim, rapaz De usar a metralhadora em paz Aparecer? Tô tentando descer, rapaz. Vem. Tá caminhando sozinho. Deixa o Leo em paz. Sai, rapaz. Sai. Agora acabou a bomba só vou dar de coronhada neles. Beleza. Curte. Eita pomba. Ih! Uhum. Tá andando de... A, a, a dinâmica do, do bater aqui é meio estranho Eu tenho que subir de novo. Do bater é meio estranho aqui, mas o jogo é muito bom. Eu curti. Só tô apanhando demais. Eita, pomba. Ali tem umas granadinhas. Para de me bater, homens. Tem que engatar, bater no e Ó, oh, oh, eu vou entrar no botequinho. Não, é pra seguir reto. Isso é um meio estranho, né? Mas até agora tá bem legal. Bater na secretária. Eita pomba. Esse aqui é o Grow. Foi, me foi recomendado ele. Isso é uma espécie de, de Beat Up Make de mundo aberto. Eu não entendi a questão de mundo aberto dele. Não sei se só. <coughs> Pela formatação, desculpa tosse. Eita, mas a princípio que a gente é tipo uns, uns, uns rangers que eles chamam, né? Esses preservadores ambientais, porque vocês viram que ele estava maltratando o um leão ali, né? Então a gente tem que cuidar do meio ambiente e tudo mais aqui. Beleza, por exemplo, tem uma temática... Ah, virei para o lado errado temática interessante de, de proteção ao meio ambiente. Eita! Aí não aumenta a vida. Aí, vaza daí, camada. Cara, não vi. Não vi nenhum item para recuperar a vida ainda. Eita pomba! Ah, esse chicote é muito lento Parece que essa, as armas do jogo São, são muito lentas Ah, bate Morre, bicho Aí, não sei se isso aqui é uma espada ou é um cano Mas só sei que deu certo, tô vivo ao Al bonde das secretárias. Eita pumba! Ah, boa! Sem querer alguma coisa explodiu. Me adiantou. Ah, agora ficou bonito, quebrei a cara da menina. Uma madeirinha meio estranha, mas quebrou o galho. E a cara dela. Olha ali, ó. O falcão tá. Tá ajudando a derrotar os caçadores do mal. São caçadores, né? Aí, aí tá, pula. Aí, vai estourar. Vai estourar. Eita. Desculpa pelas tossezinhas. A gripe tá me atacando, mas não dá pra desistir. Essas andação de moto de noite, rapaz. Olha meu como. Aí, empilei uns embaixo da bola. Aí me bater. Opa, tem um itemzinho. Boa, acho que era a vida. Empilei no chão e comecei a bater, gostei. Boa! <risos> Botou no chão, deu de na cabeça. Vamos lá, vamos lá. Você quero... está ah, levantando. Um... Oh, oh. Eita pomba! Ah, a águia vai me ajudando. Eita, moleque. Ela dá mais dano aqui. Eu tô só apanhando. Sai Eita, povo. Que negócio é esse? Ele cai no chão e meio que... Invoca as granadas, sai pra lá. Ah, não consigo desviar dele. É uma batida e ele vai pro chão, pô. Ah, não tem como desviar desse cara. Tá, é. Ali. Ele me acha igual. É uma porrada e vai pro chão. Levanta! Aí matamos rapaz! Libertamos várias águias! Oh que bacana! Interessante, interessante! Temática ambiental, olha né? viu? Um jogo consciente, um beat up consciente. Agora vamos... Ah, ele é linear, ó. ele não tem fases. Eu acho que era isso que eles quando se fala desse jogo. Que ele é meio que mundo aberto, mas na verdade é que ele é linear, ele não tem fase. Né? fase 1 um, fase 2 vai passando a gente literalmente vai passando nas fases né? do dos local vai chegando em outras áreas eita tomei um, um golpe do rio e da chunli ali rapaz interessante grow acho que é grow que fala do mega drive foi bem recomendado e os bichos me ajudam Peço desculpas pelas tosse da pessoa Eita, pô E aí, meus amiguinhos bora, bora, bora, bora. Onde é que eu vou? Tá Acabou, acabou passei. Bonus stage, beleza Ah, não tem mais munição? Ah, Ai, ainda perdi o metralhador Ah, essa aí achei legal. Tava no chão. Ainda juntei. Que vai ser dar de soco na cara dessa. Aqui eu vou bater com a bazuca, né? Porque não tem mais munição. Sai daí, tá aí! Estão aqui... Né? Chicotados do Johnny Jones, da tua cara! Mardito! Boa, rapaziada! Ó. Olha! Aqui não dá voadeira, né? Com o chicote, ele pula e dá chicotada Ah, não! Sai daí! os daí! Sai daí! Tá bom! Achei que ia me dar pior do que deu, pior que tá não fica, bate no tiririca Ah, vocês estão machucando o, o viadinho ali, rapaz, vocês estão louco Na minha cara não, né rapaz, na minha frente não Aqui é protetor dos animais Toma, rapaz, bota no chute, do de soco na cara Vagabundo, esses sim são os vagabundo maltratando os animaizinhos, rapaz aqui na minha, na minha jurisdição eita, vai estourar o bagulho ali é, nem deu tempo de estourar Aí. nossa, consegui levar todo mundo no chicote a sorte que esse personagem é forte Tava tentando pegar o... a granadinha, não conseguia Pô, levei todo mundo no chicote, oh, foi boa dessa vez Que ele dá um chicotado para trás também. Aí tem o um, um ricochete. Aí já se Ah, vocês estão vendo na minha rapaz. Toma! Chicotinho marvado rapaz, tentando dos animais, bora! Ó, viu? A, a, não há fases, não há estágio 1, um, estágio 2 dinâmica aqui, é ir andando, o bagulho não acaba esse ricochete do chicote é bom quando a gente está cercando, Ó, ele pega igual na cara dele mesmo a gente não está virado para ele boa, o chicote não, não decepcionou, por isso que a mulher gato usa e a gente é protetor dos animais, né? Ai, caramba! Eita, para de jogar faca em mim, Aí, vamos limpar a área de chicote. Ah, rapaz, matei, levei todo mundo. E vou entrar ali, um. Vai ser um beco, um cara. Mas ele tá subindo no um telhado, mas é o chão. Vai me bater, meu bicho. Vai me bater. Aí. Aí, ah, aí, tu explode! expondo. Já era, demorei um. Eita, pô, não deu tempo. Levado para aqui. Ah, perdi o chicote. Agora já era. Lascou-se. Salve aí, gurizada, salve aí, salve aí. Eita, tem os gordos. Sempre tem os gordos. Cadê os obesos. Não sei se vou chegar na fase do elevador, porque... Esse aqui não tem fase, né? <risos> Talvez tenha elevador. Ah, vamos morrer. Ah, esses... Esses senhorzinhos mais obesos aqui é complicado. Eles morrem e caem por cima do cara. Oh, Daí dá, dá, dá mais dano caindo. Aí, só vem. Ah rapaz, agora vou dispersar vocês geralmente as vadeirinhas, os bitio não suga muito, mas é bom para dispersar eles. Ah moleque, levanta, levanta! Esses gordinhos não morrem! Foram! Ah rapaz, pare de bater! Aí já se foi o disco voador. Salve, hein? Grow de Mega Drive. Né? Fica a dica. Quem quer é um objetivo que não para. É frenético. Enquanto tiver vida, tem pancada. Eita pomba. Ah, tá apanhando muito. Mas à medida que ele é forte, a princípio, eu também não estou tomando tanto dano. que é uma vantagem, a força dele não é só força física, acho que é resist... deve mexer na resistência também ah, levanta. ele tem o um momento pós dano, parece que a gente tem um segundinho de vulnerabilidade só ajuda pelo menos quando a gente está no chão, a gente levantou, tem um segundinho de vulnerabilidade essa questão de, de pouco dano talvez seja em relação ao jogo e como ele é muito extenso, talvez eles tenham feito isso para o jogo render, né? Porque se tu tem, vamos supor, os Tataruga Ninja, se deu para me falha a memória, eles têm quatro barrinhas de vida. Mas se tu tomou um ou dois golpes, já perde uma barrinha. Num jogo grande como esse, talvez se, se torne complicado. Ah, agora sim, rapaz, um revólver. Ah, não, certo, também a facada das 10. Eita! Desculpa, tá um segredo, ah, O moleque bugou? O moleque bugou? Ah, não! Por que tá bugando? Aí, desbuguei. Eu achei que ele tava indo abrir a, a jaula do, dos elefantes ele sozinho. Foi só o controle que bugou mesmo. Ai, de me bater. Ali, que surra. Rapaz. Que tudo bem tomada também agora. Ficou um risquinho de vida. Ah! Acabou meu risquinho de vida! Não, não consegui salvar os elefantes! Mas contudo, entretanto, porém. Tá aí, difícil, padre, Adel, mas achei bem interessante a proposta do Grow do Mega Drive. Certo? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Foi bem bacana essa jogatina. Eu curti mesmo o jogo, é bem difícilzinho. Dá pra se encarnar pra jogar, se vocês não forem tão ruins quanto eu. Certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal RetroGamesBR 3.0, se inscreva no Brasil, se inscreva no Turbine e seus vídeos e fazendo aula de história da Web 3.0. pessoal. E até a próxima.